Oração Mantra da Atração do Dinheiro Saudações irmãs e irmãos, sou Edvaldo Ezo E desejo-lhes felicidade, saúde e riqueza É com alegria que lhes convido a orarmos A Oração Mantra da Atração do Dinheiro Oremos Eu sou tão feliz e dou gratidão agora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 Assim, serão alertados dos novos vídeos de orações. Gratidão.